Salve quebrado! Então rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui pro canal E solta a vinheta que tem o no no Então rapaziada Como você pode ver pelo título do vídeo rapaziada Hoje Sim, mano, hoje eu vou imitar fotos de MCs. Essa aqui é a parte 2 do vídeo que eu fiz, mas essa aqui já faz muito tempo que eu gravei um vídeo desse. Então, rapaziada, já me seguiu lá, mano. Vou caçar umas fotos da horas aqui pra gente tentar imitar e ver os resultados que vão sair. Lembrando que as fotos não vão sair aqui no vídeo e sim no meu Instagram. Então, quando você estiver vendo esse vídeo. Minhas, as fotos já vai estar tá lá no Instagram Rapaziada, em homenagem ao MC Kevin Querida MC Kevin, mano a, Amado por todos A primeira foto que eu vou imitar vai ser a dele Essa aqui que ele tá no espelho Vamos ver se foca a câmera ajudou hoje Tá aí que a correntinha iPhone, a gente não tem Mas dá pra, dá pra disfarçar Cabelinho bagunçado É, dá pra imitar Dá pra imitar, vamos lá, vamos lá <risos> Ó oh, eu tô aqui de frente com o espelho Ele tá meio sujo, né, mas Dá pro gasto Vamos tentar aqui tirar a foto Desculpa se tiver eco aqui no banheiro, faz eco, né Próxima foto eu vou querer uma do menor MR, tá ligado Ó, oh, essa pode tá da hora Ó oh. Calma aí, calma aí aqui Foca Bom, vamos precisar de uma camisa de, de outro time Agora eu vou ter que molhar o cabelo Porque a foto ele tá tipo com, com blindado, tá ligado? Ficou o cabelinho blindado, tá ligado? Aí, ó Ficou uma bosta Uma bosta A câmera não tá pegando, gente Ficou Bom rapaziada, acabei de tirar a próxima a foto foi do MC Menor MR, mano, ficou muito chave Acho que essa vai ser a melhor que vai até agora E rapaziada, a próxima que a gente vai imitar vai ser a do famoso MC Rick Só putaria, tá ligado? Tá, camisa branca, boné jogado e celular na mão Cada take do vídeo eu tô com uma roupa diferente <risos> Rapaziada, eu já imitei a foto do MC Rick Mano, ficou chave, eu gostei bastante E a próxima que a gente vai imitar Vai ser o MC Menor MR Também, porque eu gostei Gostei dessa foto Essa foto é um pouquinho mais complicada Tá, a camisa mais vermelha que eu tenho é aquela que eu tava mesmo Vamos colocar ela mas é mais perto do vermelho Beleza, ele tava tá com o boné um branco. branco Beleza Assim Ele tava com uma juju No juju Ele tá no uma juju também Nossa, eu sou muito feio ele tava com um relógio Como eu não tenho um relógio, eu vou usar minha pulseira Ele tava com uma corrente também Ele tava, mas quase não dá pra ver a corrente. Beleza. Vamos tentar tirar fotos. desistir de as fotos, que eu tô me... Tô, que eu tô cada vez vendo que eu sou feio, desistindo as fotos. Tô cada vez vendo que eu sou feio pra caralho, eu tô, hum, tô desistindo das fotos. Mas é isso, rapaziada, corre lá no meu Instagram. Eu acho que eu não vou, vou pôr no vídeo mesmo mesmo. Vocês viram, se demorou? É nóis. Esse vídeo tá uma bosta.